eu me chamo Daniela é, já passei pelo COP, já fiz meu tratamento já fui liberada é, faz quatro anos já que eu faço com a Ana Savoy o mesmo procedimento eu amei, amo fazer todo ano porque eu fiquei sem a sobrancelha e é tudo que eu tenho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida obrigada por tudo Ana, Deus te abençoe Deus te pague sem palavras tá